Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu. Eu sou Caio Nobre. estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos? Hoje o Alanios que provoca de várias formas diferentes aqui Exatamente, rapaz, Alanios o provocador e o cara da super arte também Porque temos que trazer mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Hoje com um compilado delicioso aí também, rapaz De Tauts, que são provocações, como a gente citou E também todas as super-artes dos personagens até agora do Street Fighter 6, Incluindo o Gaio. Em altíssima definição para vocês, aí 4K, como está esse vídeo aqui. Então, habilitem o 4K para vocês conferirem na máxima qualidade possível. E se você está curtindo esse videozinho de State Fighter 6 aqui, cara, já deixa o seu likezão aqui, contribua com o crescimento do canal Melo para a gente poder chegar no 100K. Graças à ajuda de vocês aí. Se inscreve no canal para a gente poder alcançar essa marca e principalmente ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. regra é do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui para a gente poder começar a conferir esse negócio. Estamos aqui com o vídeo devidamente pausado para vocês. Os taunts, pessoal, a gente tinha visto apenas alguns de cada um dos personagens. Nesse vídeo aqui da IGN, a gente tem mais de um taunt que é provocação, né? Pra cada um deles, então é bem legal. E a gente vai conferir esse negócio junto aqui. Alan já está com o devido devidamente preparado lá. Simbora, Alanios. Um, dois, Olha. três, vai! A dancinha do Jamie, mano. Que da hora, velho. Pô, legal, legal. O taunt dele. É, eu tô vendo os amassados da roupa que eles fizeram ali, cara. Você é louco. Legal pra caramba, né, mano? Pô, gotcha. esse ali ele deu uma, ele deu uma imitadinha no do Michael Jackson ali? Foi isso mesmo? <risos> Ó, riozão ali, básico. Beleza. Batendo o um pezão no chão, mexendo na, na cara assim. Olha ah. que da hora. Vem pro pau. Tipo assim, tô com sono Que preguiça de enfrentar você, tá tão fácil Ó, <risos> <risos> oh, come on No bração Nossa, <risos> o braço dele Mano Cara Esse foi muito da hora Na moral, deixa eu só até voltar um pouquinho aqui Esse do Hadouken Hadouken, olha <risos> lá Caramba. Eu achei de assim, uma criatividade incrível isso aqui, mano. Diga, Alanis. Eu achei legal a forma como eles colocaram mais de uma provocação ali, porque né, você pega ali o Street Fighter Alpha, por exemplo. Você vai pegar o Ryu, vai a provocação dele, ele vai lá, aperta a faixinha, arruma luva, acabou. O que, que isso mostra pra gente? Os desenvolvedores, né, a galera que tá trabalhando ali... Eles estão fazendo esse jogo com muito carinho. É, eu acredito que a gente deve poder escolher os taunts, né? Pra gente poder utilizar antes de iniciar a partida ali na personalização do personagem, né? Quando a gente tá na tela de seleção de cada um deles. Então isso aí é bem legal, mano. Vai ser bem massa mesmo, os taunts. Mas o melhor de todos é o do, do Luke até agora, cara. Não tem como. No Street Fighter 4 tinha os Ending Quotes, né? Você ganhava o primeiro, primeiro round ali e tal... O que, que acontecia, se não me engano, era mais ou menos isso. A questão da, do, do detalhe da duque... <risos> Bom, vamos lá então agora, Alanios, para super artes aqui dos personagens. Já estamos aqui com o um videozinho também devidamente preparado e pausado para a gente poder conferir junto no tempo exato aqui. Onde a gente pegou, pessoal, em 4K pra vocês, que é o vídeo que tá sendo que vai rodar aqui agora no momento, né? É do Arex Gaming, o nome do canal. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá no conteúdo do cara, se inscrever lá, deixar um comentário, deixar um like. Tá aí embaixo aí pra vocês, até aparecendo o logozinho dele no canto esquerdo aqui, ó, inferior. E bora lá, Lanius. Conferir esse negócio. Um, dois, três, vai! Beleza. O primeiro super arte do Ryu. Beleza. Nice. Aqui o Hadouken, padrãozinho. É, que é muito Eu louco acho isso, louco ele rodando os braços e fazendo a energia assim, hum. cara. Hum! hum. Olha! <risos> Meu amigo. O cara enche o bíceps de um jeito ali, meu amigo. Tá meu... até assusta. <risos> é louco. Ó, acho um Liu que cocam amplificado. Beleza. Saraivada de bico. Ó, é. oh, você viu? Dá pra fazer combo depois, cara. Dá, dá. Isso é legal. Esse aí eu achei que ficou espetacular. Ficou oh, lindo demais, cara. Eu achei que ficou espetacular. O cara batendo na é que tela. Da hora. Dois... não tinha visto um é. Pô, os do o James, James são estilosos James. pra caramba, mano. O super arte dele. Ó, ó. <risos> Bebidinha. Defendeu. Ó, esse super arte dele é diferente, dá uma tunada nos golpes do Jamie, cara. É, quando ele vai bebendo, ele vai até chegar no level 4, né? Sim. E aí. Com aquela super arte, ele vai direto pro 4, né? Mano, ele é cabelão solto, olha que animal. Ficou louco, né, bicho? Putz. Ó, esse super arte dele é diferente de quando a vida dele tá acabando, que ele pega no pescoço do cara aqui, sabe? Uhum. Então é, tem variação no é, é super arte 3. Pro, é o. Quando tá morrendo, vira critical art, né? Exatamente. Nossa senhora. Nossa, saraivada de soco é muito louco, mano. Nossa. Eu sou pesado, mano Nossa ah. senhora Nossa, Luke, calma uh -huh. Pensa num bicho que é bruto, velho O chão quebrando, mano Não, louco demais, Cara, mano O chão quebrando, velho, é louco, velho Nossa, eu acho que todos os super hards aqui Não tem nenhum, assim, que seja Todos são super fodas, assim, sabe Nível 1, 2 e 3 e isso deixa ansioso poder ver o Superás do resto, mano. Como é que vai ser? A gente tem o do Gaio que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas, Alanios, esses aqui são impressivos. Esse aqui, mano. eu achei muito legal. Aquilo, né? Que eu comentei agora há pouco. Você percebe o esforço. Nossa, o Street Fighter VI tá num outro nível, visualmente falando, sabe? Sim, o negócio tá bonito pra caramba, mano. E por fim, Alanios, bora conferir do nosso militar favorito aí, cara. Por que não, né? Porra, exatamente. Coronel William Guile. Exato! <risos> já estamos aqui devidamente preparados, obviamente, é do trailer dele, né? Que a gente tá pegando uhum. aqui também em 4K pra vocês. Porque a gente não poderia deixar de mostrar, mano. A gente tem os quatro personagens que estão sendo utilizados aí nas alfas e tudo mais que eles usaram no, game, no Summer Game Fest e tudo. Mas nós já tivemos o do Gael também, então a gente não tem por que não mostrar. Então, uhum. bora lá conferir do nosso querido Gael também, Alanios. Um, dois, três, vai! Hein? <risos> esse hurricane é Stone foda, viu, hurricane, mano? Hurricane ladrãozinho. Nossa. Mano, esse daí. Aquela, essa soprada que ele dá no final ali. isso aí é a cereja em cima do polo, cara. É lindo, esse né, né cara? cara? Nossa, esse sommersault é seguido. Tramp <risos> just cara. Oh. <risos> é bonito demais Isso aqui, cara é, De é todos os super artes mostrados aqui Eu acho que o que mais me surpreendeu Até agora foi o do Gaio E o do, do Ryu da Chun-Li Estão ali um do ladinho do outro até o momento Desses cinco personagens Mas o do Gaio pra mim foi o que teve mais impacto Eu acho, por conta de ele jogar o negócio e ir lá em cima, dar a bica, começar a rodar e dar mais uma bica no, no, no queixo do cara. Meu Deus, velho. Eu só não, não consegui identificar se esse é do Gaio. ele é a Super Art ou se ele é a Critical Art. Porque hum, sim. se é um Super Level 3 ou se é a Critical Art. Dos outros moleques, a gente já tinha visto o Critical Art deles, né? Então tem aquela diferença no finalzinho ali Sim. É, do Jamie, né? Que pega no pescoço e tal. É, o da também, não é vo aquela voadora, é diferente ali, o final. O do Ryu é um chocão. O do, do Ryu, é, ele acrescenta é, é, ali o Dendin, né, No Shincho quem dele e tal. Então tem essas coisinhas assim. E o do Gaia não dá pra saber se esse é o Critical Art ou se é o Super Art Level 3. Mas tá impressionante, eu acho que de todos, é um que quando eu vejo, toda vez que eu vejo eu falo, caraca, mano, isso é muito foda, olha que animal isso. Os outros acham muito legais, sabe, são todos muito bem feitos, mas o, o do é meio que empolga. Sabe, a hora que ele dá aquela pisada no peito do cara no ar, mano, antes de vir com a outra bica, você sente o que, a bica que vai vindo ali, sabe? É, eu achei muito legal isso. Não, é muito da hora, cara. Muito bonito mesmo. E, por enquanto, estas são as super artes que temos aí dos personagens que foram revelados, claro, né? À medida que o, a Capcom for revelando mais personagens pra gente, a gente vai trazendo todo o conteúdo pra vocês, seja taunts, seja super artes, seja gameplay, então fiquem ligados que vai ter uma cobertura muito da hora, vai continuar tendo, né? Uma cobertura muito da hora aqui no canal de Street Fighter 6 pra vocês. Então deixem seus comentários agora, meus amigos, o que, que vocês acharam de toda superar, super art, de todas as taunts aqui. E qual pra vocês, dentre essas cinco que nós temos, né? Dentre esses cinco personagens, no caso, qual que tá no topo ali pra vocês, sabe? Qual que foi mais legal, mais cinematográfico, mais bonito de ver, que tem mais intensidade. Impacto, vamos dizer. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueçam também de deixar o seu like, se se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E